<risos> Fala galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, hoje a gente trouxe aqui esse meninão de novo né? Os últimos 500 mil vídeos Ele estava aparecendo Mas né, o tamanho dele vale por todos esses vídeos Que ele está trazendo, a gente ama ele Eu Espero que vocês gostem O Vinão hoje vai explicar o que, que a gente vai fazer O que, que a gente vai afrontar nessa salinha aqui de gravação Então galera é uma brincadeira que geralmente a gente faz, quando vem tá em uma roda de amigos, tá tomando aquele drinkzinho e coisa o tal... jogos etílicos. Isso. Aquela brincadeira do seu S e composto, então não vale palavras começando com C ou com S ou composto. Não, peraí, vamos explicar melhor as é, pessoas que estão vendo esse canal que não são adeptas a jogos etílicos. É basicamente o seguinte, uma pessoa vai começar falando é, uma palavra aleatória e assim na rodinha, aqui na rodinha são três, vai voltando. É, o outro tem que falar uma palavra que tem a ver com a palavra passada Não comece com C, não comece com S ou não, E não seja uma palavra composta, né? Duas palavras Palavra composta é pá, né? Ou, é, algo composto Então é isso Um exemplo assim, ó, alpiste Vocês entenderam, né? Mas obviamente a gente não ia trazer uma parada totalmente diferente do mundo dos Nargas Sem trazer o né, narguilê, porque que ele estaria aqui. É, a gente quer adaptar, né, pra você que não bebe, mas gosta de fazer sua xixa aí, pra adaptar esse joguinho etílico, a gente pode fazer outro futuramente Então a gente pegou todas as receitas que a gente menos gosta aqui em casa, que foram quatro, se não me engano. Foram Machu Picchu, que a gente já fez review aqui no canal. Vocês sabem o nosso gosto em relação a ela. Colocamos Splash Cola, que não é uma essência que eu particularmente desgosto Mas nesse mix com certeza tá ficando algo bem nojento Até agora a gente tem Coca-Cola com melão e torta de melão, né, um chocolate Botamos Chocominta e um café, mano, o pior café de todos Eu nem sei qual é a marca Eu, se pá, ele já tá vencido Se pá, não, com certeza ele tá vencido porque eu já tenho uns dois anos aqui em casa E aí o que acontece? Quem perder, como se perde nesse jogo? Ou falando a palavra complosta. começando com C, com S, <risos> S, ou a palavra composta, ou bugando. Tipo assim, não falando, gaguejando. E aí, mano, esse carvão vai estar tá aqui torando, a gente não tá mexendo, essa porra tá queimando. E vai dar aquelas três puxadolas, mano. Dá aquela bronzeada no pulmão cabuloso. Vocês estão ligados que, mano, chega vai tossir, e vamos ver te essa palhaçada. Primeiramente, produção, um tema. Um tema. Futebol. Futebol. Ah. Futebol. Bola. Você, mano. Gol. É Sim, tá bom. Trave. Hum. <risos> <Opa. risos> Três puxadolas na gama americana. <risos> Vamos lá, agora. Outro tema aí. Outro, Outro tema. tema. Vai, vai ser Alfist. Tô <risos> Gaiola! Ai, <risos> que Baile, baile! Baile! O baile da gaiola tem várias possibilidades! Funk é, ó. <risos> pra puxar a onda daquele jeito. Pokémon, vai! e... Pokémon? Uhum. Gastóis! Vou passar, ó Pokébola ah. Ash <risos> Pikachu May <Hey>. uh. <risos> Ash, Gary, Doutor Antônio... É Antônio? Colocamos a mafalão pra ficar um pouco mais rápido Acabou a favor que eu rapa. acho que agora em função né, da nossa estreia aí da oitava temporada, eu acho que nem vai funcionar, É um tema bom. eu começo? Fodeu. Fudeu. Ray <risos> Targaryen. Daenerys. É. Porra! Eu nunca vi essa merda. Vai. Eu leio isso aí que eu queria falar. Cadê uma aí produção? Carros. Carros? O filme, o filme, carro eu filme eu... ou o filme Tanto faz Carros? Relâmpago. <risos> <Marquinhos>. <risos> tá bom menino, tá bom aqui já. Uma. Mano, achei que ele ia falar mal a marca de carro. Relâmpago. <risos> a gente trabalha com as possibilidades que tem. <risos> Harry Potter. Um. Harry, <risos> Harry. Potter. Potter. Potter. É, é. É. <risos> é, esse já velho. Devagar. Caralho, mano. O negócio é ruim pra cacete, é, gente, é mano. É ruim, é. É, mano. mano. É que Harry Potter eu vi tem muitos anos, filho. Que isso, É Pelo, charmoso E <coughs> <risos> a <track. l tariya> <risos> é da Pirotecnia Vai se fuder, né? Não, meu pênis, vai hoje Fogos Batata Vai, frita! Caraca, ah, é, é, frita! É, baleia, é. vai! Valeu! Quê? Bolho! Como que vai. Ah. você vai cortar batata? Ah. Mano, alguém me ajuda! Ah. Fogos e batata! É ah, a loja de fogos, a maior loja de fogos aqui em Brasília fogos e batata. Batata. batata! Não, tá de sacanagem, é sério, é sério! É. Tá com é. água! Tatuagem, vai. Tatuagem, tinta, grafite, vermelho, sangue <risos> ou oh, merda. <risos> <Sandy> Júnior. <risos> <Boa>. lenda, paixão. <risos> <risos> Eu só sorri, não ia Cara, você podia ter falado fumo assim, né? Podia, né? Não Agora estou fumando Corpo é mais difícil Corpo, mano, faça, vai Órgão Pé perna, Dedo Intestino Delgado Orelha Língua Boca Dente olho orei já foi você falou que? olho olho não você falou olho. Falo olho não, não uma também velho tu falou olho o é da batata frita lá videogame <risos> videogame pera game? vamos lá videogame Mario Pokémon Kart. Zelda <risos> com K, tá valendo, tá valendo. Zelda, vai! Kartinha com K Vai! é Sauros, com você. <risos> Marvel, Tony, <risos> <risos> é, pra terminar esse vídeo, eu quero agradecer o Vinão que tava com a gente. De novo. Valeu, valeu. Foi, Foi muito legal. Agradecer a todo mundo que tá aí atrás, mano. Foi engraçado pra caralho. <risos> Mano, fala tipo assim, velho, faz essa brincadeira aí com seus amigos, faz um rocha, mano, bem merda, bem merda. Filma no Instagram, manda pra gente, vai ser massa pra caralho, vocês vão curtir. É, o que que a galera tem que fazer aí, vocês dois? Fala aí. Tem que dar aquele like, tem que curtir, compartilhar. Tem que se inscrever no canal, ativar o sininho pra ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Pra quem viu, o último vídeo foi o nosso vigésimo vídeo. Então, porra, 20 vídeos é coisa pra dela então vamos lá assistir. Muito trabalho, muito trabalho, muito trampo. Então eu quero agradecer aí todo mundo que viu esse vídeo até o final. É, Entrem no nosso Instagram aqui, siga lá para um contato mais direto, manda direct pra gente. A, gente, a gente responde tudo, fala com vocês, faz a porra toda. Se quiser vir aqui gravar um dia com a gente, manda um direct lá, para combinar, você do caralho. E é isso, estamos junto. Valeu,